Fala galera, chega a mais. E se liga na super dica de hoje, será que o café é um aliado ou não na ejaculação precoce? Bem, mas antes de entrar nesse assunto deixa eu te contar algo da minha intimidade. Não sei se já falei para vocês aqui no meu canal, mas sou casado. Minha esposa é mais velha que uns 7 anos, beleza até aí. Mas meu grande problema ou sorte, foi descobrir na lua de mel que a mulher parecia que estava amarrada. A mulher era um vulcão em erupção e eu como homem não podia fazer o feio, precisava apagar esse fogo de qualquer jeito. Em alguns momentos eu falava para ela rindo, mas só eu sabia o que se passava por dentro de mim. Eu falava para ela, tô com medo de você, não vou conseguir dar conta de você não. Então foi aí que começou minha saga, precisava encontrar alguma coisa que pudesse fazer eu durar mais tempo na cama, porque a mulher não se conformava por nada. E foi aí comecei a assistir vários vídeos no Youtube de dicas caseiras, e encontrei um método simples que eu me explicava um passo a passo e pude descobrir através desse método que os homens gozam rápidos demais porque não aprenderam a controlar o reflexo ejaculatório. Se você meu amigo está passando por algo parecido com minha história vou te ajudar. Estou deixando o tratamento que vem ajudando a curar muitos homens com esse problema. Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição. Na verdade esse é um segredo que infelizmente pouco de nós homens sabemos, mas quem sabe o coloque em prática acaba se tornando o rei na cama. Vou te falar agora sobre o café conforme prometido. O café realmente é nosso aliado no retardamento da ejaculação precoce ou não? Então vejamos, uma das causas mais comuns que iremos destacar é o abuso do café. Os efeitos negativos das bebidas com alto teor de cafeína podem atingir o coração sistema digestivo e principalmente o funcionamento e progressão sexual. Em particular, foi demonstrado que o café é a causa número 1 um que desencadeia a ejaculação precoce, por conta da grande estimulação da próstata, que aumenta a secreção de ACTH e hormônios do estresse. Dosagens altas da bebida podem gerar nervosismo, causar dores de cabeça ou privá-lo de uma noite de sono agradável. Os homens são atingidos mentalmente e fisicamente prejudicando sua resistência e até mesmo autoestima por conta da ejaculação rápida. O excesso da cafeína pode induzir ou exacerbar o estresse mental, contribuindo para a ansiedade de desempenho que pode arruinar a resistência masculina. Quando há um longo período de consumo, que resulta no vício, o indivíduo corre o risco elevado de uma possível disfunção erétil e ejaculação precoce e prolongada. Tratando do organismo e do ponto fisiológico, a cafeína pode mudar as funções nervosas de parassimpática para simpática. Como a capacidade de manter uma ereção e travar a válvula da ejaculação é ativada pela função parassimpática, seus nervos que ficam muito fracos podem resultar na ejaculação precoce. Enquanto sua mente e corpo ficam mais alertas e focados depois de uma xícara de café, você pode estar perdendo completamente o controle de sua ejaculação. Então meus caros, podemos ver que o café não é esse aliado que muitos estão falando por aí. Tome cuidado. Como já falei, vou deixar o link do tratamento que vem ajudando muitos homens com esse problema aqui na descrição do vídeo. Espero ter ajudado.